Bob era um cão muito sapeca, divertido e brincalhão. Adorava os seus brinquedos, os seus donos, sendo o queridinho de toda a família. Mas esta linda vida de Bob teve uma reviravolta. Por descuido, ele atraiu diversas pulguinhas. Esses insetos repugnantes fizeram a festa em seu corpo. A vida de Bob passou a ser um martírio, com muita coceira, comichão, irritação e um odor que desagradava a todos. Seus donos tentaram todos os tipos de tratamento, sem nenhum sucesso. Após muitas pesquisas, seus donos enxergaram uma luz no fim do túnel, aplicando três passos para acabar com as pulgas. Bob voltou a ser um animal feliz. Faça como os donos de Bob e acesse este link da descrição abaixo deste vídeo. Dê uma vida feliz ao seu cão. Pat Loves Quem ama, cuida.